Estampado, então é uma saia liga Que também pode ser por baixo, a lingerie é sobreposta Nossa, a Gisele já veio aqui? Já? É nova, já veio aqui? Muitas vezes? Duas. Muitas? Hã? Duas, Duas, é eu Tô lembrando dela Crap pouco É, dá uma leveza a peça O que é isso? É, uma, é um tipo de uma cedinha? É um crepe Graça Tem um toque bem bem confortável ah, eu não aguento, tem que ir lá, né? Pode sentir e esse é o diferencial, ele tem estampa, mas tem um toque confortável na peça. Linda! Com acabamento de renda. E ali são ligas, look. Você pode unir Incrível. e fazer... Ah, você pode fazer a cinta liga. A cinta liga, isso. Você vai ter dois looks em um. Tá linda também. A mulher brasileira realmente, né? Maravilhosas. São todas lindas. Agora eu vou chamar a Karina. Nossa...